Oi, dia de campo da Epameg, vamos ver o que, que um pouquinho do que eu aprendi com colheita de oliveira e solo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Você tem uma coisa que eu amo dentre várias outras, né? é estudar, é aprender, é, é conhecer, é, é participar de pesquisa, é ver o que o outro está desenvolvendo, o, o conhecimento gerado. Então nós vamos ver dois pesquisadores, um deles, o, o primeiro o Emerson, ele está falando sobre a colheita da oliveira e o que é que eles já descobriram com os experimentos que eles foram fazendo ao longo do tempo. Já tem uns 10 anos que eles estão fazendo, ou mais, que eles estão fazendo esses experimentos na Ipamig, então desenvolveram variedades, testaram variedades, testaram temperatura, resposta de diferentes variedades, os pontos de colheita da azeitona, de modo que a gente tem uma maior qualidade ou, e, ou uma maior quantidade de azeite, e isso varia se você colhe ela antes um pouco, você tem um azeite de maior qualidade, que dura um pouco mais, tem uma longevidade um pouco maior. Se você colhe um pouco mais tardiamente, você tem uma quantidade maior de óleo, mas ao mesmo tempo perde um, um pouco a qualidade do, do produto. É muito legal saber essas coisas. Os caras estão lá dez 10 anos ou mais desenvolvendo pesquisas que é para dizer para o produtor qual a melhor hora de plantar, como é que planta, qual a variedade melhor, qual a altitude, qual a qualidade do azeite. Bom, isso é, é fenomenal e a gente tem que... Aproveitar essas coisas, a gente tem que aprender com a ciência, a gente tem que acompanhar o que esses pesquisadores estão fazendo, porque tem muita gente boa fazendo muita coisa legal nesse país e a gente não se dá conta disso. Vamos dar uma olhada como é que foi esse dia de campo. Mais altos, a, a época de ser fundo do azeite é mais tardia, Aí surge, e isso reflete na qualidade do azeite ou não? O que, que tem de. de... Diferente quando eu produzo um eu, eu o pesquisador Emerson está explicando o período de colheita da azeitona tem, tem isso e quando ela está com mais óleo. Geralmente, esses azeites que são produzidos mais altos, eles têm a tendência de ser mais frutados e mais picantes. Tá? Por quê? Porque o processo de maturação é mais lento. Então, vai ter um... um... Vou fazer um breve resumo do que foi dito pelo pesquisador Emerson. É, aqui a gente tem um índice de maturação da azeitona. Quanto mais verde, ela apresenta maior picância, maior acidez. E quanto mais maduro, maior teor de óleo. Entre verde e maduro, de 2 a 2,5, aproximando um pouco de 3, ela apresenta maior qualidade. Ela, o azeite é mais frutado, ele tem uma duração maior também mas a quantidade de azeite é um pouco menor. Se for colher mais maduro, vai ter mais azeite. Se colher ela na, em 2, 2,5, vai ter uma quantidade menor, mas uma qualidade maior. A oliveira ela costuma ser bianual, então ela produz um ano no outro não. Quanto maior a atitude, maior a produção de fenóis, maior a longevidade do azeite. É, lá fora se costuma dizer de colheitas ao luar, porque feita nas primeiras horas da manhã ou ainda durante a noite, você evita a deterioração do fruto, que ele respira muito fortemente já com o aumento da, da iluminação e da temperatura. Quanto mais próximo da região de origem, melhor o azeite, devido à rapidez da degradação. Então, lugares mais distantes demandam mais tempo para o transporte do azeite e esse tempo interfere diretamente na qualidade do produto. É discutir é, dos problemas que afligem é, realmente essa região, é, basicamente restritos à área de solos e nutrição de plantas. Eu, ah, desculpe eu não me apresentei meu nome é Hugo Delande eu sou pesquisador da EPAMIG e trabalho nessa nessa área né e, e a gente Só tem um trabalho com Oliveira tudo <risos> isso dentro dos assuntos presentes que a gente está é. vendo e, e, e tem e tem documentado e tem presenciado e tem sido solicitado para resolver problema eles dizem muito mais a respeito é, de preparo, de, de fertilidade de solo propriamente Um breve resumo sobre o solo apresentado pelo pesquisador Hugo, a gente tem que a construção no perfil do solo em profundidade, solo com uso intensivo, topografia acidentada, maior lixiviação, maior erosão, menor camada para as raízes. Como é que a gente vai resolver isso? São três pontos, pode entrar... Uma máquina ou um equipamento para incorporar calcário numa uma profundidade um pouco maior, porque o calcário ele demora, é, ele precisa de 3 mil a 5 mil litros de água para poder percolar o solo em uns 20 centímetros, o que necessita ali de uns 3, 4, 5 anos de boa chuva para que isso aconteça. É, uma vez ele incorporado, a ação dele é mais é, adiantada. Uma segunda alternativa são as leguminosas, é, braquiária e outros capins, forrageiras, que acabam incorporando o calcário, o gesso e gesso e nutrientes dentro do solo. Então é a biologia, a, os seres vivos, auxiliando nessa incorporação. E a terceira possibilidade é incluir calcário na, junto com a calagem, incluir o gesso, a gessagem junto com a calagem porque aí o gesso não tem é, ele tem atributos diferentes em relação à calagem ao calcário porque ele é mais solúvel e ele chega a profundidades maiores dentro do solo. Então, ele vai reduzir alumínio porque vai complexar esse alumínio e aumenta, então, o sistema radicular é, em profundidade, de maneira que a, a planta agora consegue buscar água e nutrientes mais profundo no solo e fica menos suscetível a períodos de estiagem. Então, zerar o um alumínio é fundamental. Um solo bem nutrido, ele vai diminuir doenças. É, a braquiária raiz, braquiária e guandu, leguminosas pode atingir 1,6 a até 2 metros de, de profundidade. Eles vão auxiliar também na quebra de estruturas, de adensadas subsuperficiais. E o gesso é até 150 vezes mais móvel que o calcário. Eu sou o Evandro Sanguineto. É, o canal vem crescendo devagarzinho. Muito agradecido por estarem acompanhando é, durante esse tempo todo. É, é muito legal o retorno que, que eu vou tendo. O canal até está subindo devagarzinho, devagarzinho ele vai chegando. Não tenho grandes pretensões. Né? Já me descobri um youtuber, por conta de já ter feito um punhar de vídeos, já são mais de 100 vídeos, mas não tenho grandes pretensões de, de ter milhões de, de gente, né? nada disso. Mas a, a pretensão é de contribuir de alguma forma, mesmo pequeno, para esparramar o conhecimento, para falar de pesquisas, para falar das coisas legais que estão acontecendo é, no país em termos de pesquisas, de saber que de uma maneira ou de outra eu estou contribuindo um pouquinho com isso, com as pesquisas feitas aqui em casa, e, e logo tem as pesquisas eh, desenvolvidas no doutorado, que eu vou começar a apresentar. Não fiz isso ainda, porque a, a gente está num processo aí de patente, não sei o quê, e aí, e por conta disso, eu não posso ainda abrir muita coisa. Mas logo isso já está já se resolvendo, ou patentei ou não patentei, e aí a, a gente libera o conhecimento. Enquanto isso, vou contando aqui de casa e vou contando das coisas que estão acontecendo aqui na região, que são muito legais. Mais uma vez, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Um forte abraço e até a próxima!